Paula Tavares E para você que já está me acompanhando Sabe que eu estou compartilhando com você Cada detalhe da minha rotina De dona de casa Na verdade é uma rotina de organização E de colocar tudo no lugar Porque na mudança a gente sabe Que não conseguimos fazer tudo De vez, não é verdade? Então eu decidi compartilhar cada momento Que está sendo muito prazeroso para mim Ter esse momento de, de cuidar De cada cantinho De olhar para cada cantinho e buscar uma inspiração, uma ideia para deixar ele mais aconchegante, mais confortável e conforme a gente quer. Tá sendo muito gostoso. E hoje eu tô aqui no meu quarto. Oi, senhor. Silêncio. Silêncio. Estou gravando. Olha que subiu de ousado. E, e o que acontece, hoje eu vou fazer a decoração, a arrumação também do quarto, mas especificamente desse cantinho que tem essa sacola, onde é um cantinho vazio, hoje atualmente, não tem nada nele, eu decidi colocar uma decoração, algumas coisinhas, e eu quero compartilhar com você, um cheio de moço. Deixa eu colocar ele no chão aqui, porque não tá demais, gente. Tá crescendo um nozado, que namorar. que isso que tá acontecendo com você? Vamos trocar essa roupa de porque você tá ficando aqui, tá bom? Então, é um canto vazio, sem muita utilidade, e eu quero dar vida pra esse cantinho. E eu vou fazer isso junto com você, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou detalhar cada ideia que eu tive, vou falar sobre algumas coisas, vou dar ideias assim de você fazer algo que não tenha tanto gasto, e ao mesmo tempo fique aconchegante. Vem comigo, minha leoa! Então gente, já tirei a roupa suja, olha a cara dele, <risos> coloquei tudo ali, e agora aqui ó, já também arrumei a cama, tudo certinho, e agora eu vou trabalhar a parte além de cima, eu vou mostrar pra você o que eu comprei e o que eu vou usar nessa decoração daqui de cima, tá bom? Aqui do lado tem duas taubinhas, mas a gente preferiu tirar porque toda hora vai na na e não ficou muito legal. Mas ali tem duas tabuinhas que eu posso pensar futuramente no que fazer. Porque como tem uma, uma extensão ali, dá pra colocar o celular pra carregar alguma coisa, né? Despertador. Para essa decoração, eu vou me inspirar em coisas muito simples e ao mesmo tempo suave, né? Eu coloquei... Na verdade, eu fiz esse cesto aqui. Eu não sei se você viu lá no meu Instagram. Se você não me segue lá, dá uma passadinha. Lá no meu Instagram, porque eu até comentei com vocês sobre ele, tem na venda tem ele para venda também na minha loja que foi... Aqui eu revelei algumas fotos da nossa última viagem, para colocar ali como lembrança Aqui eu comprei alguns acessórios de decoração, que já já eu vou mostrar para vocês E comprei esses dois vasinhos, eu vou começar a arrumar aqui, junto contigo, para a gente colocar lá na nossa decoração então, meninas, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu comprei esse material, que eu acho que o nome é trigo. Na verdade, eu não sei o nome das coisas. Eu tenho as ideias, as pesquisas, faço as pesquisas. E não sei o nome, mas eu acredito que é folha de trigo. Se eu estiver errada, coloquem aí nos comentários. E se você souber, me corrijam também. Não deixem uma burrice né, na ignorância. E aqui eu comprei essas folhinhas que elas são bem sensíveis, inclusive eu já perdi duas né? porque soltou comprei essas plantinhas artificiais tá bem? e eu vou colocar nesses vasinhos aqui como decoração essa, essa, essa palha, esse príncipe aqui é o bastante dessa parte que eu pedi pra ela cortar Da e assim, como aqui a gente gosta muito de olho eu deixei como opção aqui em cima Duas opções, só que eu tô na dúvida se eu deixei. Acho que eu vou deixar aqui assim Né? De lateral Dessa forma Eu falei pra vocês que aqui tem duas madeirinhas Só que nesse momento eu não tô fazendo tanta utilidade dela se quando eu tiver alguma dica para elas Eu vou... Mostrar para vocês também. Mas me digam. Ficou legal a decoração? Que a gente pode ainda deixar. Fechar aqui. E deixar como apoio. O próprio. Fundo da parede. Também eu posso deixar. Um pouco mais do lado de cá. A plantinha. Pelo seguinte, aqui bate um pouquinho de sol, então isso vai ajudar né, na, na fotossíntese da planta. E aqui eu vou encostar um centralizado, acho que não está centralizado. E se você gostou desse conteúdo, deixa sua curtida e se Prontinho. inscreva aqui no canal. E até a próxima. Tchau, tchau!